Jovens invocam um espírito maligno no espelho e o pior acontece. Monstro extraterrestre faz algo terrível com investigadores. O homem se depara com um ser tenebroso urinando na escada do prédio. Criatura metade homem e metade gambá é exposto ao público. O espírito persegue um pequenino em um brinquedo e muito mais. Mas antes, já vai deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações notificações na tela do seu celular um grupo de investigadores caça-fantasmas brasileiros se dirigiram até uma casa abandonada no meio do mato para fins de exploração chegando lá eles se depararam com um espelho misterioso no qual estava escrito o nome de Maria Olha a poeira. Há muito tempo isso aqui tá aqui, mano. Não sei se dá pra ver, mano, mas parece que tá escrito. Alguma coisa aqui, ó. Mary, né, mano? Parece que é sangue, mano. Porque tá escorrido. Imediatamente levantou-se a suspeita de que o local fora ambiente de invocação a Maria Sangrenta. Para tirar a prova, eles decidiram fazer o ritual de invocação. Mas essa decisão irá trazer terríveis consequências. Três vezes o nome dela em frente ao espelho: Blood Mary, Blood Mary, Blood Mary. Nada. Oh, oh, o que é isso aqui? Viu? Foi aqui pra lá? Foi aqui, ó. Foi embaixo. Foi embaixo, não foi? Oh, oh. Oh, oh. Oh, oh. Lá está ela. Sim, a Maria Sangrenta. Mano, vou aproximar aqui dela, mano. Uma mulher vestida de preto, branca e pálida como um cadáver. Parece que um dos exploradores foi afetado pela presença do demônio. O que foi, Thor? O que foi, foi mano? Thor, Thor, levanta, velho. Oh, levanta, mano. Thor! Ô, oh, Thor? Thor! Nossa, que Nossa, senhora, mano! Tira daqui! Vai, vai, vai, vai. Tira! Vem, Thor! Vem! Vem! Preocupado e com muita raiva, um deles retornou à casa para destruir o espelho antes que fosse tarde demais, porém já era tarde demais. O monstro de Flavord, também conhecido como monstro do condado de Braxton, no folclore da Virgínia Ocidental, nos Estados Unidos, é uma entidade que teria sido avistada por várias testemunhas perto da cidade de Flavord, no condado de Braxton, em 12 de setembro de 1952, após o aparecimento de um objeto brilhante cruzando o céu noturno. 50 anos mais tarde... Investigadores concluíram que provavelmente a luz era um meteoro e a criatura era uma coruja das torres empoleiradas em uma árvore, com sombra fazendo-o parecer um grande humanoide. Entusiastas e testemunhas, porém, afirmam que a criatura pode ser um alienígena e a cidade de Flavord acabou ganhando muito turismo devido ao incidente. Não satisfeitos com o desfecho das investigações, um grupo de jovens indonésios viajaram até a floresta de Braxton para fins de investigação. Foram cinco noites acampados na floresta em busca da criatura, até que de repente uma luz surgiu no meio do mato. Como é que você está fazendo isso? Você Você está fazendo isso? Eu estou né? Eu estou fazendo né? Sim, a criatura finalmente se revelou e está muito longe de ser uma coruja. Então deles tentou fazer um contato imediato. Neste momento, a criatura contra-atacou. No final, ela colocou um câncer no menino que estava caído e depois desapareceu. No vídeo a seguir, um homem estava descendo pela escada de seu prédio quando se deparou com um homem estranho urinando na parede. Então, decidiu lhe chamar a atenção. Oi! O que Bom, seria melhor ter passado direto. Do lado de fora informou a síndica acerca do ocorrido, mas ela não acreditou. Durante uma aula, em uma universidade no Japão, uma jovem entrou na sala olhando extremamente para o professor. E a partir daí, coisas estranhas começaram a acontecer. Cadê o resto do corpo desta mulher? O vídeo a seguir expõe um momento conturbado da vida de uma família durante a madrugada. Um filho único do casal estava se comportando extremamente e vários fenômenos paranormais estavam a ocorrer a todo momento. Diante disso, a família ligou para o seu pastor, que prontamente atendeu e se dirigiu até o local. O menino parece não reagir bem à presença do religioso. <tos> Por qual motivo ele montou no vaso naquela posição? Depois deste episódio, o caso foi encaminhado ao Vaticano. Que tal observar o incrível poder da eletricidade? É arriscado e assustador conduzir esses experimentos com as próprias mãos, mas existem loucos suficientes pelo mundo. Agora veja como soa um bastão que fechou um circuito de 35 kV. Parece que abriram acidentalmente um portal de espaço-tempo aqui. O que você faria se visse um aglomerado de lagartas se locomovendo desta forma em seu um quintal? Certamente você correria para pegar o lança-chamas, mas esse movimento não visa assustar o predador ou lançar um ataque soviético em uma vítima, mas sim se locomover com mais velocidade. Mais estranho é o que vemos no vídeo a seguir, um monstro se comportando como um monge Shaolin. A cada dia que passa, esses animais estão evoluindo e se adaptando ao meio humano. Humano. Aonde isso vai parar? Será que vem um concorrente da raça humana por aí? Pelo que me parece, esse concorrente não virá de outro planeta. Aqui temos mais um vídeo que carece de informações acerca de sua origem e localidade de registro. Mas as imagens estão causando espanto nas redes sociais. Nas imagens, vemos uma criatura metade homem e metade animal. Um animal peludo semelhante a um gambá? Talvez um lobo ou até mesmo uma hiena? Na sua opinião, o que seria esta coisa? What creature is this? Aqui temos um vídeo que também gerou muita discussão nas redes sociais. Nas imagens vimos uma criança descendo em um brinquedo de um parquinho e lá em cima uma suposta manifestação fantasmagórica. Please like and subscribe horror and channel.